Oi, Anjos e Valentinas, como estamos? Eu estou muito bem, obrigado por perguntar. Espero que você tenha perguntado aí dessa casa, porque eu fui educado e te perguntei, né? E educação não custa. Eu estou vestindo uma coisa mais vilão, só para equilibrar, que eu acho que eu tô muito mocinho ultimamente. E eu vim aqui falar do quinto membro do BTS, do BTS, na nossa playlist de roupas feias até um dos meninos usar. O menino dos nossos meninos que vou falar hoje é o Suga. Eu achava que o Suga era o mais fofinho, mas agora eu acho que já é o hobby, o J-Hope. Então, eu já queria começar eu mesmo, Breno Morero. O seu sommelier de tretas gringas de Que sou o Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok. Sobre o arroba Breno Moreiro em todas as redes. E fazendo parte de todas essas redes, você se torna um cristal no ecossistema Moreiro. Que com o seu brilho, a gente mantém esse ecossistema funcionando. Pois vamos lá então, né? Eu separei aqui alguns looks que eu achei no Twitter do Suga, e assim... Nossa, é que ele tá muito parecido com o J-Hope nesse primeiro look aqui. Que é um cardigan listrado de amarelo com cinza, de lã de alpaca. Custa 700 dólares, gente? Eu vou voltar aqui para uma fase da minha adolescência, que é assim. Quando eu ia a escola, eu só tinha três blusas de frio, né? E a gente sai cedo para estudar, né? Sete da manhã, já tem que estar tá na escola, é uma loucura. É sete da manhã? É, eu fico um pouco assustado, sabe, quando eu lembro que tem muito tempo que eu saí da escola, mas enfim... Pra mim parece que foi ontem, principalmente porque eu tenho os amigos de escola até hoje Mas o que eu queria dizer é que eu só tinha três blusas, né? Uma blusa era de lã, que tinha um capuz e parecia um moletom, mas era de lã E era muito parecida com essa Então, me assustou um pouco ver o Sugar com essa blusa Porque se é uma coisa que eu usava na adolescência, isso quer dizer que é feia Ele usou... E deu uma melhorada Não vou dizer que tá bonito Eu sei que eu comecei o vídeo muito mal Mas gente Esse colarzinho que ele tá usando Com esse pingente de paz e amor Uma blusa do McDonald's Não vou dizer que tá bonito Agora a nossa, a próxima também, ai gente é a primeira vez que isso acontece essa blusa aqui é Yves Saint Laurent não vou dizer que é bonita porque parece um negócio disforme eu odeio gola canoa essa gola bem larga nele ficou mais legal porque não tá tão larga assim a gola mas dizer que essa blusa é bonita nem tá mostrando muito, nem né? nossa, eu comecei esse vídeo péssimo agora, essa blusa aqui não é bonita, essa padrão de flor, eu não sei se eu já te contei antes, mas eu já trabalhei com estampa na minha vida pré-youtube eu era designer, e eu já trabalhei com brinquedo, móveis, trabalhei com embalagens, e meu um dos meus últimos empregos antes de sair do Brasil nossa, esse vídeo é roupas feias até o chuguzá ou casos de Breno Moreiro? um pouco dos dois, né um pouco de salário e um pouco de droga faz bem pra todo mundo Assim, eu trabalhava com muita estampa, né? Estampa de pijama, estampa de roupa de cama. E aí sempre tinha que ter três variações de cor. Quando tinha essa variação de vermelho, azul, amarelo e cinza, pode saber que era roupa barata. E nessa padronagem pequenininha aqui, é muito usada em pijama. Nossa, do nada! Do nada! Eu ouvi falar dessa estampa! O que, que eu tomei antes de dormir? O que, que eu tomei antes de gravar esse vídeo? Mas olha, nele eu gostei... Ficou uma coisa bem elevada, assim. Porque eu acho que tá na roupa que foi aplicada essa estampa. E nem é uma jaqueta muito cara, não. É de 132 dólares. Mas, assim, eu acho que passou. E tá estilosa. Eu acho que os BTS, todos os meninos ali, eles fazem uma combinação muito boa, que é, usa uma peça muito chamativa. E sempre uma camiseta branca e um jeans. Pode reparar nos outros vídeos. Vou deixar aqui a playlist pra você assistir. E sempre um colarzinho também. Mas o que deixa, assim, o um look bom também... É que eles servem face, né? O cabelo tá sempre impecável. Sempre estão com uma cara de que dormiram muito. Eu também tenho dormido muito ultimamente. É uma novidade que eu vou contar por aí. Não é publi, não. É coisa de vida pessoal mesmo. Esse look aqui era é uma roupa feia até o show Carinho do Breno Moreiro. Agora, esse aqui... Que é um cardigan listrado. Nossa, gente, é feio, né? É uma coisa meio anos 50. Tanto de vida real quanto da Disney. Que os desenhos da Disney usavam umas roupas estranhas, assim. É também uma coisa bem anos 80. E eu não gosto. Eu amo cardigan. Mas essas cores aqui, eu não sou muito chegado em vermelho, né? Não sei se eu já te falei isso. Agora, quando o Suga usou... Eu gostei. Tá uma vibe meio Michael Jackson, né? Uma calça jeans reta, uma camiseta branca e baixa. Igual ele tava no look anterior. Eu vou sair assim. Que eu adoro comprar... Nossa, eu tô muito eu nesse vídeo, né? Mas é porque eu adoro comprar umas roupa assim, diferentona. E aí eu nunca sei se vai combinar com o meu guarda-roupa. Então o segredo é continuar comprando essas roupas diferentonas E ter sempre uma camiseta, umas três camisetas, né? Porque tem que usar, se sujar... Tem outra reserva. E usar uma calça jeans. Do bem. E aí, novamente, a face está impecável. Ai, o R&M do lado. Eu vou falar dele, viu? Essa aqui da Louis Vuitton. Toda vez que eu vou fazer esses vídeos. Eu fico muito chateado sabe? Porque o povo coloca assim. Ai, ah, essa roupa é feia. Gente, o que tá feio aqui é a logo e o punho. Mas a estampa eu amei. Tudo que é de nuvem. Eu amo Fandariana é Grande, né? Eu tenho perfume dela tenho. Inclusive, eu postei aqui no YouTube e deu, tipo, quase 600 mil views. Ou se já passou disso, eu postei num shorts. Mas postei lá no Instagram e no TikTok também. O negócio é que eu amei essa camisa. E o legal quando tem roupa que tem estampa assim, é que as peças nunca são iguais. Por exemplo, a que ele tá usando, já tem o detalhe de azul aqui na gola que não tem na outra. E eu amei o jeito que ele usou. Ele pegou um suéter que tem essa manga bem largona, assim. Nossa, tá uma foto bem romântica, né? Ele tocando violão e tal. Nossa, disso. Essa aqui, eu não sei quanto foi. Mas tá com cara de ser cara. Tá com cara de ser cara. Espero que essa seja de couro falso. Porque é uma jaqueta ou uma camisa. Ah, acho que é uma jaqueta. Que parece ser de couro. Num couro verde. Eu acho que peças assim de couro Principalmente quando é colorido, tem que tomar muito cuidado, né? Eu não sou muito chegado em couro, não. E nele, confesso que ficou bem bom. Nossa, eu quero muito ter esse cabelo, sabe, gente? Mas pra mim é um custo deixar o cabelo crescer. Mais uma vez, ele servindo aqui, ó. Face, belíssima. E a jaqueta nele ficou ótima. Nossa, como combinou com o tom dele. Aí ah, eu amei muito, sinceramente. Agora, o Suga está usando uma marca que eu gosto muito. Não quer dizer que eu compre, porque é muito caro. Ele está usando Jaquemus. Jaquemus é um designer francês que fez aquelas bolsinhas bem mini. Pois é, é esse cara que é também alto. E aí, ele está usando uma jaqueta que tem uma estampa disforme Não é uma estampa que tem um padrão muito certo, não Não é uma coisa um do lado do outro, não É mais espalhado E a cor, gente, amarelo é uma cor muito difícil de usar Ainda mais quando é estampado. E no Sugar. Ai, eu amei. Eu já tinha amado. Eu gosto muito de usar amarelo. Ele tá parecendo aqui uma coisa mais menino de igreja, né? Tocando na banda evangélica. Nossa, eu amei muito. Parabéns, Sugar. Nossa, essa aqui tá aprovadíssima. Primeiro que eu nem acho a roupa feia em si, né? Mas... Eu não consegui achar tudo numa mesma thread Um fio lá no Twitter Aí o que, que eu fiz? Eu peguei de outra E eu já amei que essa outra começa <risos> Eu não sei qual era a ocasião Eu só sei que ele tava com um uniforme escolar E uma peruca ou uma lace, né? Vou falar que é uma lace o que, que foi? Não pode falar que é lace, não? Oi, filho, tudo bem? Dá oi pra câmera. Dá oi. Você aprovou essa roupa do Sugar? Eu não sei qual era o contexto, não. Mas você pode deixar um like, se inscrever aí no canal. Se você souber, também pode comentar. Aí ah, ele colocou uma lace com um bobs aqui na franja. Gente, eu achei muito fofinho. Sério mesmo? <risos> e o look? Eu só não gostei do xadrez. Mas eu gostei... Ah, eu achei muito fofinho. E lá no, na insígnia, assim, ó, do uniforme, que tem o nome do colégio, tá escrito BTS. Nossa, eu amei. Gente, agora a gente já vai entrar numa segunda camada desse vídeo. Que é a primeira thread que eu tava mostrando aqui tava até leve. Essa aqui já começa a puxar. Tem essa blusa, camisa, sei lá, que tá numa modelagem de pijama, sabe? Aqueles pijama bem legal, assim. Que vende muito na Disney. Só que a estampa dela é estranha. Eu ainda não consegui identificar. Eu não sei se é de quadrinho. Não sei o que que é. Mas eu gostei muito do jeito que ele usou. Amei o óculos vermelho pra dar um contraste. Falar assim, ai como eu sou... Link, ai como eu sou louquinho, né? Olha o óculos vermelhão que eu uso. Diferentão. E aí colocou uma correntezinha. Ah, eu amei. E o cabelo, nossa. Que platinado bem feito. Nossa. Eu acho que essa foto é antiga, né? Tem que ser. Pelo amor de Deus. Que jaqueta feia. Gente, coisa arco-íris tem que ter muito cuidado pra usar, viu? Tudo bem ser um aliado da causa e tal. Mas a jaqueta, além de ser muito colorida, ela tá meio destruída. E ainda tem um zíper estranho. Pra fechar o zíper, colocar uma corrente de todo tamanho? Ou é pra puxar e ajustar ela na barra? Não sei. Eu só sei que o jeito que ele usou, passa. Eu acho que se for uma apresentação... Ok, mas essa calça também não tá boa. É um look mais rebelde poluído, né? E aí um monte de pulseira. Eu gostei do cabelo, não vou mentir. O que salva é isso, né? Não importa o que, que você tá usando. Se aqui tá bom, ajuda a entregar o look. E aqui eu vou falar que ele entregou. Não é passando pano, não, mas tipo, passa. Eu acho que é um look que passa. Não vou falar que tá totalmente bonito. Essa outra aqui, também numa modelagem bem pijama. Então tá naquelas camisas de beisebol, né? Gente, eu amei. É da Louis Vuitton. E eu amei essa estampa bem azulejo de banheiro de rico. E quando ele usou... Ai, eu queria esse recebidinho da Louis Vuitton aqui na minha casa. Nossa, eu achei que ficou belíssimo. Eu acho que o que ele tá usando, a manga é mais comprida. Ou então ele pegou um tamanho muito maior. O cabelo, impecável. Nossa, olha aqui, ó. O brilho da bochecha desse homem. Os lábios. O olhar. Nossa, sugar. Recebi aqui o açúcar, viu? Essa aqui, ó. Eu falei, não gosto de vermelho. E aí é um suéter que tá escrito Love, to love, love, love É cara de Rico Porque tem uma proposta assim mais diferentona Coisa que Rico adora fazer E aí Não acho bonito Mas o jeito que ele usou Eu já quero copiar Primeiro, vamos começar pelo cabelo Porque o card face aqui meu Deus. O Face Card, né? Eu amo essa cor de cabelo. Eu já tive cabelo dessa cor. E aí ele usou numa vibe bem natalina, né? Eu acho que é isso. Vermelho é muito Natal. E eu acho que só compensa usar no Natal. Ou então também, dia dos namorados. Mas, aí ah, eu acho que a fona usar vermelho. Ai, não sei, não sei. Lembra também Ação do Fogo. E esse é um trauma que eu carrego. Sou muito fã de Avatar. Enfim. Ele usou aqui uma calça jeans Que eu gostei muito, que ela é mais larguinha E usou meia e chinelo Gente... Nossa, eu amo esses look que você sai muito confortável Eu amei a montação aqui do ambiente, etc e tal Nossa, pra mim ele entregou muito Ele tinha apenas um suéter vermelho e um sonho E entregou o look de milhões esse... Ah, de novo um look vermelho? Nossa, esse cabelo é arriscado essa cor Esse verde apagado Mas vou falar da roupa primeiro, gente Gucci, né? Não precisava nem ter o vermelho e o verde aqui, não. Só a estampa eu já entendi que... Uf, não tá bom. E parece que a gola é um pouco mais aberta, né? Quando a... tá mostrando aqui só a roupa. Nele, menino, não é que segurou. Eu gostei porque tem a ambientação bem Gucci aqui, é o ar livre, etc. E, tal. e aí ele colocou um shortinho. Ai, se ele tiver com uma meia e com um sapato Creeper usando um mocassin... Nossa, já entregou. Já quero repetir. Não é tão vermelho, não. Se você for olhar aqui, é um bordô. Bordô eu usaria. Não, eu ainda continuaria com o da Louis Vuitton, viu? De verdade. Esse próximo look, eu tenho certeza que eu já falei dele em outro vídeo. E é um sobretudo... Meio de couro, mas que parece amadeirado Não tá bom Não tá bom no modelo Nele entregou porque o cabelo dá uma harmonizada Aí na parte de baixo eu gostei da composição de gravata com camisa cinza E aí as duas estão meio que no mesmo tom Então deu para ressaltar que deu um contraste, né? Vou dizer que carregou. Porque, como o BTS está usando ultimamente umas roupas bem formais, vou dizer que entregou. Entregou mais que o modelo, com certeza. Esse aqui é um colete laranja queimado. Cobre, né? Gente, vou fazer uma confissão aqui. Sou doido para usar colete. Mas toda vez que eu coloco, parece que eu tô indo pescar. E aqui, ele ainda colocou o bucket hat. Eu vou dizer que, ai, ah, pescou, né? Essa cara aqui, a foto tá até meio esverdeada, eu acho que rolou uma vibe mais mágica ali, né? Será que ele tava indo pra Jamaica? Eu não sei, mas, nossa, o Sugar tá bem low. <risos> mas, eu gostei, porque ele usou o um negócio todo preto, até com o um chapéuzinho aqui, ó, e aí colocou o coletinho. Acho que o Sugar entregou aqui. Ah, eu acho. Esse próximo look. Essa jaqueta com estampa de onça. Eu também já falei dela aqui. Será que eu tô tendo um déjà vu? Ah. Nossa, eu odiei no modelo. A única coisa que eu gostei no modelo foi a calça. Mas eu odeio bota de bico fino. Gosto do fato da bota ser branca. Mas o modelo tá horrível. Parece que ele tá achatado. E ainda tem a barra aqui, ó. Da jaqueta. Nossa, não gostei E é uma jaqueta meio bomber Com uma gola que não é tão bomber Aí tá até esverdeado Até no cabelo do modelo tá esverdeado mesmo jeito que tá na jaqueta Agora, com o suga, Não é passando pano Mas tá mais bonito Porque ficou mais puxado pro marrom E aí já ornou ali com o cabelo dele Meu Deus, olha esse rosto Nossa, tá muito lapidado de beleza. Nossa, eu gostei muito desse look. Porque aí tem a calça preta. Tem a jaqueta que eu usaria mais no marrom do que no verde. E aí ele colocou uma camisa mais... Nossa. Aí eu usaria esse look. Esse aqui eu usaria. Gente. Não entendi. Colocar essa camiseta FG. Eu não sei o que é FG. Vou procurar aqui. Camiseta FG. Que marca é essa? Fear of God. No modelo vendeu, não. O Fier aqui é Fear do modelo. Nossa, a camiseta ficou muito estranha. O modelo, coitado, sumiu na camiseta. Agora, no Sugar, nossa, eu gostei muito. aí ah, eu queria muito repetir esse look. Eu amo uma coisa mais oversized. E aí tem o shortinho também, mais curto, oversized. E aí tem um bucket que nossa, eu amei. E uma sacolinha. Nossa, carregou demais. Ah, nossa, olha a diferença No modelo e nele Como que nele ganhou mais corpo Mais vida É... O açúcar do Sugar. Gente, no modelo aqui, parece que ele saiu direto de um filme do Tim Burton. Acho que se mostrasse o Jack Skellington na vida real, ele seria igual a esse modelo. Que é um modelo alto, magro, com uma cara redonda, em um oclão bem Tim Burton. E essa blusa não tá boa. Eu odeio essa gola que não fica armada. Fica parecendo um trem meio jogado. E essa lista da pequenininha, eu acho muito difícil de usar. Agora, quando o Sugar botou... Quem é esse que tá do lado dele de jaqueta de couro aqui? Nossa, que delícia. O dele, eu amei muito o Govo, gente. Eu amo coisa exagerada, oversized. E colocou uma bomber maravilhosa, que tem uns dragão aqui, chinês. Esse é um dos meus looks favoritos até o momento. Eu já falei aqui, eu acho que foi no vídeo do J-Hope Deixei a playlist aqui pra você ver Não é a primeira vez que eu vejo eles usando esses casaquinhos Chanel Gente, se eu usasse ia ficar ridículo Por que que nele ficou tão bom? Eu tô com a autoestima melhor, sabe? Não vou me humilhar aqui, igual eu fiz nos outros vídeos, não Mas eu amei esse look dele Se eu tivesse um casamento, uma formatura pra ir... Ai, ah, eu queria muito usar um look assim. Eu amei a camisa, a calça mais alta, a gravatinha e esse casaquinho de vozinha. Nossa, eu queria muito ir para um evento assim. Eu vou procurar! Nossa, eu fui em dois casamentos formatura. Se eu tivesse feito esse vídeo antes Eu teria ido mais legal Eu vou olhar na internet Se eu achar um casaco desse Eu faço um, um Reels Um TikTok Aí, né, eu acho muito engraçado Que a transição do Sugar É de muito menininho Com roupa de vozinha Para um menino Que usa uns camisão, umas roupas todas largas. Esse aqui no modelo, gente, eu não sou muito chegada em cinza, não, mas o modelo tá bom. Tem um tênis da Balenciaga aqui, maravilhoso. A calça, maravilhosa. A camisona, maravilhosa. Eu tentei comprar uma, mas deu tão errado, que era um ombro redondo, sabe? Aí quando se usa, fica um... Negócio aqui meio princesa Não gostei E ainda gostei que tem um detalhe aqui, ó Amarelinho Agora é quando ele usou Nossa, deu uma vibe de K-pop 2017 Eu gostei muito esse aqui, nossa, ele pegou o suéter mais feio dessa linha, né? Essa marca, gente, eu olhei aqui ó, e joguei. O branco custa 5 mil e tantos reais. Gente, um suéter de cinco mil reais. E aí ele pegou o mais feio, que é esse cinza com, sei lá, parece uma mini estampa de zebra. Aí é um as de copas. Amei. Eu super usaria o branco. Esse, não sei. Mas nele, até que passou, viu? A carinha dele, olha o um sorrisinho. Parece que ele tá com a sobrancelha gigantuda, assim, ó. Mas eu gostei, passou. Vou passar esse pano, né? O Sugar tá merecendo. Agora, essa aqui... Nossa, no modelo não tá bom. Primeiro, calça branca. Que erro. Aí tem essa bota de camurça. Nossa, que erro. Parece o Kanye West 2017, mas kawaii. E aí tem esse cardigan. Nossa, eu nem vou comentar desse colar horroroso que tem uma blusa de renda por baixo. Mas vamos falar aqui do cardigan que foi o que ele usou. Tem que tomar muito cuidado com essas cores meio past... Deu, né? Mas nele, eu achei assim bem, nossa, acabei de voltar de um retiro budista vou ali fazer um show. Esse colarzinho aqui não me vendeu. Esse cabelo também tá precisando passar um shampoo roxo, né? Agora, eu gostei da vibe do look. Eu acho que o que melhorou aqui foi a calça jeans e o tênis branquinho, diferente do que o modelo tava usando, que tava muito feio. Meu Deus do céu. Agora no sugar vendeu. Eu acho que tá muito coeso. Ai, tá fofinho, né? Eu mandaria de brinde um shampoo roxo. Agora, pra falar do último look... Eu preciso de mais ar, porque eu odeio listra preta e branca vertical. Pra mim sempre vai ficar parecendo o Beetlejuice. E essa jaqueta é horrorosa. O punho dela também é listrado. Nossa, que coisa feia. E o Sugar carregou. <risos> Não é passando pano. Eu acho que é porque assim, deu evidência só pra jaqueta. Eu usaria? Não. Mas dele, se eu visse assim na rua, eu ia falar Nossa, Sugar, uau, gostei dessa composição de look. Eu só acho que o Sugar fica bem melhor de cabelo preto do que com esse cabelo colorido. Porque aqui também tá precisando de um chapu roxo. nosso coitado do Sugar. É o que eu mais critiquei nessa série de vídeos. Mas... Ah, eu acho que passou sim. Você acha que passou essa roupa e os looks? Me conta. Quero saber aí nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném.